A gente precisa saber como abordar um jovem, como conversar com o jovem. E nem sempre, nem sempre não, a maioria das vezes não é um adulto que vai conseguir chegar no jovem. Então aqui a gente está conseguindo meio que aprender é, no jogo, como que chega no jovem para convidar ele para um, fazer o teste rápido. E caso de positivo, como orientá-lo a seguir o tratamento correto, para então levar uma vida saudável. O curso de Jovens Lideranças ele tem como objetivo é, de renovar é, mesmo essa participação da juventude e ter cada vez mais o um movimento de, desses jovens, que é onde a gente tem uma epidemia bastante significativa,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 tem aquela coisa de fazer o bem sabe, eu penso no mundo melhor, acredito no mundo melhor eu acho que assim, uma oportunidade muito grande pra gente enriquecer de conhecimento com pessoas diferentes, pessoas de vários lugares isso tá sendo bem legal, muito, muito, muito legal, é empolgante sabe, isso anima, Nossa, é demais eu sou a galera, entendeu? Eu acredito na gente